tudo beleza aqui quem fala é o boss e seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal pessoal e desta vez nós estamos de volta aqui no nosso mapa steampunk e com uma novidade aqui, que talvez vocês não tenham visto aí na intro mas eu fiz um pequeno guindaste aqui um, um pouco diferente daquele outro ali e ele também é bem simples de fazer é, eu tomei a liberdade de fazer ele antes pessoal porque construções pequenas assim eu não acho tão interessante está mostrando pra vocês porque é mais detalhe né mas, se vocês quiserem, eu posso estar tá fazendo uns, uns tutoriais é, específicos, né? Só para essas coisas assim pequenas, assim, ou assim, também, que nem esse daqui, ou esse barco e tal. Né? Coisa assim, que serve mais como detalhes né? Não é construção. O foco dessa série aqui é mais a construção. E outro detalhe que eu fiz aqui também foi essa engrenagem. Aqui tá dando, tá dando um pouquinho de lag, porque cadê essa lava aqui e essa água que tá logo aqui do lado, né? Caindo. Então tá dando um pouquinho de lag Isso aqui é uma caixa d'água que eu tentei fazer Não ficou tão assim parecido com uma caixa d'água, mas tá aí Isso aqui é uma engrenagem, como se fosse uma geração, uma geração, um gerador de energia Mais ou menos isso, Ela passa aqui por trás, aqui ó Eu é... oh, até esqueci de colocar as escadas aqui, ó. entendeu? E o detalhe dela é fica com escada E com trilhos, certo? Então quando você vê de longe assim, parece que é uma corrente Certo? Essa é a ideia e para o vídeo de hoje pessoal, eu reservei aqui esse espacinho aqui, ó. eu já terminei de preencher aqui tudo de, de, de madeira, né? vamos fazer uma torre uma torre do relógio aqui nesse canto aqui, ó. ela vai chegar, eu quero fazer ela até mais ou menos nessa altura aqui assim, mais ou menos, eu fiquei, porque aqui embaixo eu quero que tenha construções, então te colocando colocar dois blocos só para marcar mesmo, porque eu não, eu não quero ultrapassar daqui. É, porque aqui eu quero fazer algumas coisas aqui de baixo também. Talvez eu colocar alguns, alguns enfeites, talvez mais daquelas engrenagens e tal. Então vamos lá pessoal. Vamos começar aqui esse negócio aqui. sem enrolação, já enrolei demais. E a gente vai. O que a gente vai precisar? Bom, pra base eu pensei em usar o pedregulho aqui, o cobblestone é, Podemos usar o Slab e a escada de cobblestone Para dar um, uma quebrada, vamos usar. O Bricks, né? O, a laje de Bricks, é a laje de, de Stone Leves E... Pra dar uma quebrada E cadê o, o bloco aqui também? E a escada Aqui, já achei Beleza, estamos com tudo na mão aqui Vamos começar fazendo a base aqui, ó Ah, como eu me esqueci de falar que voltou o Shaders também Mas a textura é outra <risos> Mas tudo bem Vamos começar aqui fazendo a base aqui Eu não quero fazer ele muito colado ali no canto Mas eu quero que ele tampe né, essa, essa quina, aquele que ele esconde essa quina Então vou fazer aqui ó, um, dois, três, quatro Quatro aqui, aqui três, três, aqui quatro, beleza Aí aqui tem três, isso, três e três de cada lado, então beleza Vou começar a fazer a base aqui, normalmente assim ó Ela não vai ser uma torre muito grande, viu galera, então é, Não espere uma coisa assim, oh, que foda Mas será, será interessante, será bem interessante é, eu tenho construído bastante torres ultimamente E é uma coisa assim que dá bastante cansaço Mas é, é muito massa depois que termina Depois que a gente faz ela direitinho, fica muito legal mesmo Então vamos fazendo a base aqui Que vocês devem já ter manjado, né, como que eu faço Eu coloco primeiro esses blocos aqui, dando um espaço a cada um Vou colocar os um leve e depois as escadas por, saindo por fora Que é pra dar um detalhe, né, e tal é, eu esqueci de pegar um outro item aqui que é esse alto de cobostone aqui ó. a gente coloca ele nas pontas assim ó sem medo pode colocar em todas as pontas assim ó beleza e pra quebrar aqui um pouco esse pouco de pedra assim vamos colocar esses leves mais lisinho né que ele é mais mais da hora ele é bonito pra caramba também ainda mais nessa textura aqui é agora você pode colocar aqui no meio pode colocar uma escada assim ó. vai ficar um buraco mesmo mas é isso mesmo que tem que fazer tem que ficar você pode colocar la aqui, ó, não, você pode melhor colocar de de coisa aqui, ó, essa aqui, ó, de, de bricks, é melhor. Então vamos colocar aqui rapidão, ó, terminou, beleza, tá praticamente pronta a base. Não, mentira, a base não é só isso, não. É, vou fazer duas entradas nela, uma vai ser aqui e a outra vai ser deste lado aqui, ó. É, por quê? Porque eu quero que tenha duas saídas, né, claro, duas entradas mas depois a gente mexe com isso. É, eu esqueci de pegar aqui também a madeira. Que eu sempre uso. Vou usar aqui a cobostone A cobostone não, a dark oak wood. E a de pinheiro, né? A madeira de pinheiro normal. Então é muito simples aqui. Você vai colocar aqui na, na, nas laterais, aqui, ó. Ele pra cima, ele, com ele virado pra cima. Vou levantar mais um. Tá vendo? Vai ficar assim algo parecido com isso aqui então aqui a gente pode pegar a cerca é tanto, tanto item cara vamos pegar a cerca aqui eita e colocar aqui no meio dessa maneira assim bem simples de fazer bem tranquilo você pode fazer devagar aí sem pressa sem medo de errar beleza Deixa eu fazer uma parada aqui pessoal Vou colocar esse negócio aqui sim Aí, se eu precisar, eu não preciso ficar voltando sempre, né? Então, eu vou colar esses bagulho aqui. Beleza, deixar assim. Se eu precisar, eu só vou lá per perto com o botãozinho do meio do mouse e sucesso. É outra coisa que faltou. eu ter pegado era essa daqui. Quer dizer, eu peguei ela, né? Deixa eu só colocar ela aqui. Beleza, aqui eu vou colocar de novo essa parada aqui. Ó. E aí a gente vai subir numa torre, tá vendo? Ela é bem diversificada, bem variada mesmo. É, beleza. Agora aqui a gente pode colocar aqui de novo, ó. Só que em cima aqui desse... Né, desse, desse Dessa cerca, né? De pedra que a gente colocou. Pode colocar por cima. Olha só, vai ficar assim. Vai ficando assim, hein? Bem bem, bem difícil de, de, de, de você ter ideia de como vai ficar, né? Mas tudo bem. Pode perceber que aqui ficou meio bloco, ó. Né? Eu acho isso ótimo, porque aqui eu vou colocar uma escada. Deixa eu pegar ela aqui. Essa escadinha... Eu já perdi ela. Tá vendo? Essa escadinha aqui. Ó. Vou colocar ela aqui. Nas... Aqui, ó, flutuando. Vai ó. ficar tá, tá flutuando aqui. Ó. Isso. Desse jeito. Aí a gente vai subindo. Vai subindo. cada A cada dois blocos, você muda um pouco. Por exemplo. Aqui eu comecei bastante pedra tá vendo aqui eu já mudei eu coloquei madeira vou colocar aqui em cima aqui também eu tirar aqui essa chuva porque meus blocos ficam bugados com essa chuva e essa esse shader mas voltando à explicação aqui aí eu já, já mudei para para madeira certo e agora eu posso continuar de madeira ou colocar a cor né que é o que eu quero fazer agora a cor que eu quero usar então eu já posso preencher isso aqui, ó. Nossa, que cor vermelha bonita, cara. Essa textura, viu? Ô, louco. Sem lógica. E não tem problema se ela ficar toda fechada. Tá ligado? Não tem problema. Porque, como é um mapa decorativo, né? É. visando apenas construções. Então. Não, faz, não tem problema se ela ficar diferente e tal. Ficar assim. Não funcional, né? Não dá pra você. Tipo, escalar ela e tal. Mas tem jeito cara para tudo tem um jeitinho se você souber colocar é, na sua aí colocar escada dá também cara deixa eu pegar aqui um vidro que eu sempre gosto de usar olha que eu tô na, na página errada que é esse daqui ó. nessa textura aqui é o glass plain né o black né o escuro o preto o, o vidro preto que eu acho ele legal porque ele tem essas esse jogo da velha aqui né fica que estilo cara que estilo é... Para quem quiser, a textura que eu uso tá é sempre aí na, na descrição do vídeo, viu? Então se você interessou, se achou legal, legal essa textura, é dá uma olhadinha aí na, na descrição aí que você vai encontrar ela com certeza para você baixar e para você usar. Algumas, de, eu vou adiantar aqui que algumas precisam do, do MC Patch para poder funcionar. Mas é, é tranquilo demais instalar o MC Patch, né? É só clicar nele duas vezes, ele já abre dá um patch escrever, e clicar em patch e pronto não tem erro, cara não tem como você errar é... beleza, tá vendo? já tem um detalhe vermelho ali só que aqui eu não tô gostando dessa parte então eu vou colocar um slab invertido assim, para pra ficar, tipo assim baixo, cima, baixo, entendeu? fica mais ou menos assim e ele meio que junta assim com a escada também fica, fica show, cara fica, fica bacana Aí, ó, nós já temos alguns detalhes de vermelho já E madeira, e madeira e pedra Beleza, aqui pra gente agora a gente pode continuar Fazendo o telhado aqui, eu vou fazer um telhadinho assim, ó Bem básico mesmo, nada demais, ó Ela é pequena, ela é fina, tá vendo? É... não, mentira galera, mentira, eu falei que eu ia fazer um relógio E é daqui que eu vou puxar pra fazer o relógio o é, que, que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma escada invertida em todos os lados, ó. Se você fizer tudo direitinho, você vai ver que, que a simetria não vai ser problema para você, certo? Mas aí, ó. É, deixa eu pegar aqui a lã branca, porque o relógio tem que ser branco, né, mano? Deixa ela reservada aqui, que daqui a pouco eu vou usar. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. Dois, três. É um relógio bem pequeno. Vocês podem ver que é um relógio bem pequenininho mesmo, ó. Um, dois, três. Acho que só. Acho que 3 por 3 Um bloco 3 por 3 aqui. Eu acho que já dá conta de fazer o relógio. Tá viu? É. Deixa eu ver. Não, tá muito pequeno ainda. Deixa eu ver. Eu tenho que fazer ele mais em cima. Vai ficar aqui em cima aqui. ó. Essa parte. Aí, beleza. Agora eu já posso. Eu já consigo fazer. É. O que eu vou usar aqui? Deixa eu ver. Isso, aqui eu vou colocar aqui do lado, assim, ó. Eu quero fazer assim, ele circulado, de, de madeira. Assim, dessa maneira. 3, aqui três. Aqui três. Tipo, nada, nada impede você de, de mudar a construção que você já começou, sabe? Nada, nada te impede, cara. Então, tipo, você pode ousar, ousar e abusar, <risos> digamos assim. Pode ousar e abusar do... Essa criatividade e tal, essas coisas, né? Aí, tá marcando a hora. É uma coisa bem simplesinha mesmo, não Não, não tem segredo, cara. Aqui, você marcar assim, você pode colocar... Aqui eu tô colocando de, de, de coisa, né? De... Ah, meu Deus do céu, de, de madeira. Você pode usar de pedra também. Só que eu tô usando de madeira porque nessa parte aqui é toda madeira, né? Então eu vou usar aqui de madeira. É... Aqui, peraí. Vou subir mais um aqui sim, para fazer aqui o telhado Colocou, colocou E mais um, assim Vou fazer em todos os lados, ó Beleza, mas aí já acabou o Não, não acabou, cara, já tem mais coisa para fazer ainda por exemplo, eu já posso mudar aqui, por exemplo. Eu não gostei dessa parte aqui que ficou estranho. Sempre tem algum detalhe pra você colocar, cara. Não tem jeito. Como aqui tem uma escada, vou colocar uma escada assim, Invertida assim. Vamos ver se vai rolar. Não, cara. Eu devia ter colocado. Devia ter colocado na frente. É, realmente. Então esquece isso que eu falei. Vou colocar aqui na frente mesmo. Assim. Ah, pra ficar por dentro mesmo, não faz mal aí beleza depois eu coloco os, os outros ponteiros também e tal e aí galera tudo beleza aconteceu uma coisa meio chata galera aqui no meu canal por isso eu tô cortando o vídeo em dois é, do, do nada assim ele vem em corte, né? Pois é. Então, aconteceu o seguinte, foi porque algum tempo atrás aí eu coloquei um vídeo sobre um tutorial de ativação, instalação do Manga Studio 5. Então por causa disso o YouTube e suas diretrizes é, me deram uma advertência, né? E por causa disso eu não posso postar mais vídeos com acima de, de 15 minutos. Então o vídeo vai ser cortado em dois, mas vocês poderão conferir o resto do vídeo no próximo vídeo que tá saindo daqui a pouco no canal, beleza galera? Ou então clique na tela aí, em algum canto aí, que você já vai ser direcionado pra lá. Muito obrigado a todos que assistiram e fui!